Olá! Seja bem-vindo ao Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição, você vai ver. Contrato temporário. Final do ano pode ser a chance para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Sempre em datas comemorativas é importante ter essa mão de obra qualificada e preparada para atender os nossos clientes. E no quadro decisão, você vai ver que um banco foi condenado a pagar danos coletivos aos empregados depois que a agência foi assaltada duas vezes. Em estúdio, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho e professor da USP, Enoque Ribeiro, fala sobre dano moral na relação entre empregado e patrão. Tudo isso agora, no Trabalho em Revista.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 é recolhido com base nos dias que ele trabalhou, nas horas que ele trabalhou e o salário é pago também em conformidade dos dias trabalhados. Um banco foi condenado a pagar danos coletivos depois que bancários passaram por dois assaltos na mesma agência. Saiba mais com Sinara Álvares. Os empregados do Banco do Brasil, na região do Distrito Industrial, em Cuiabá, sofreram dois assaltos em menos de um ano. Nas duas vezes, eles foram surpreendidos por ladrões armados antes do início do atendimento. Todos foram feitos de reféns e ameaçados de morte. O sindicato da categoria ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho pela omissão e negligência da empresa. Para o sindicato, o empregador deve promover medidas de segurança. O banco argumentou que não teve culpa pelos assaltos. Ao julgar o caso, os desembargadores entenderam que o Banco do Brasil não zelou pela saúde e segurança dos trabalhadores. Por conta disso, a primeira turma do tribunal condenou o banco a pagar 200 mil reais por danos morais coletivos. O banco ainda foi condenado a pagar 10 mil reais para cada trabalhador por danos morais individuais. E no tome nota desta semana, veja cinco coisas sobre home office, que também é chamado de teletrabalho ou trabalho remoto. Flexibilidade de horários, mais independência e menos tempo em congestionamentos a caminho do trabalho. São muitas as vantagens de trabalhar em casa. Mas também existem regras que devem ser seguidas. Por isso, tome nota te explica cinco coisas sobre o home office. É considerado home office ou teletrabalho a prestação de serviços fora das dependências do empregador com o uso de tecnologias da informação e comunicação. Mas atenção, o trabalho externo não é a mesma coisa que teletrabalho. Trabalho externo é quando a atividade do empregado é realizada fora da sede da empresa, como por exemplo, a função de vendedores e técnicos de TV a cabo. No caso de home office, o serviço que seria realizado na empresa pode também ser feito na casa do empregado. Caso o empregado precise comparecer à empresa para realizar uma atividade específica, não fica descaracterizado o regime de home office. A prestação de serviços na modalidade de trabalho remoto deve constar no contrato de trabalho, assim como as atividades que serão realizadas. O contrato poderá ser alterado de regime presencial para teletrabalho, desde que empregador e empregado estejam de acordo. A responsabilidade de gastos com compra, manutenção de equipamentos,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 As inscrições para a Semana Nacional de Conciliação no TRT estão abertas. Veja mais sobre esse assunto e outros da Justiça do Trabalho no Estado. Agora, com o Giro da Semana. A Justiça do Trabalho não existe apenas no Brasil. Garante direitos e deveres sem pender para nenhum dos lados. E os custos pagos pelos jurisdicionados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 com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e professor da USP, Enoque Ribeiro. Não saia daí, a gente volta já.